mas eu não anuncio. Quem é que não anuncia? Você não anuncia. Você tem qual o seu negócio? Qual o seu nome? Meu nome é Paulo. Paulo. Isso. Você, qual o seu negócio? É, a gente faz propagação de negócios para franquias e licenciamentos. Tá bom. Como que os clientes descobrem você? Através de indicação, somente. Indicação. Isso. Tá bom. Você tem controle sobre a indicação? Você não. tem controle sobre quem indica você? Raramente. Raramente. Você não sabe o que o outro está falando. E aí alguém chega e fala, ah, Paulo... Fulano de tal me falou de você. Exato. Legal. Então você está incorrendo num custo aí que se chama custo de oportunidade. Sim. Tem custo. Indicação tem custo. que você não controla. Você poderia estar controlando mais o seu negócio, sem depender de indicação, e você não está. Logo, você está perdendo oportunidades que você poderia ter, mas você não está lá. Então você tem um custo, que é o custo de oportunidade. Verdade. Ok. Uma outra coisa, você tem um escritório? Sim, escritório. Onde que fica o escritório? Fica em Uberlândia, Minas Gerais. É, fica em alguma rua legal, assim, ou é em algum muquifinho, assim? Não, não, é uma avenida bem movimentada. É bem movimentada? É bem movimentada. Mas por que, que você não pega o escritório num muquifo? A questão do tráfego é, de pessoas... É, As pessoas é, passam na frente? Passam na frente, exato. Entendi. Quanto que você paga de aluguel? Dois mil e... 700 reais. Se você pegasse a mesma metragem e fosse numa rua que não passasse ninguém, quanto que sairia o aluguel lá? 1.200 reais. 1.000 reais a menos? Isso. Então você está pagando 1.000 reais compulsoriamente todo mês de divulgação? Sim. E você falou que você não anunciava? É, é, é assim. É um uma anúncio... Vendo ninguém... por esse ponto de vista, né? É o um anúncio. Sim. 1.000 reais no Google, para o teu negócio, faz um estrago. Verdade. Um estrago. E você é, escolhe quando que você vai anunciar ou não. No teu caso, é compulsório. Querendo cliente ou não, viajando ou não, de férias ou não, mil reais. Sim, verdade. Não é verdade? Verdade. Então você tem dois custos aí. O custo da oportunidade perdida e o custo da divulgação mesmo. Só que você divulga em ponto comercial. Divulga em estar num ponto mais caro. Pagando mil reais a mais todo mês. Com certeza. Entendeu? Legal? Legal. Obrigado. Obrigado. Palmas! É isso que eu quero que você faça a conta. Você tem custo. Você tem custo. Ponto. Então, você incorre em custo. Você tem custo. Você tem custo. Você tem, custo. Você tem, custo. Você tem que calcular. Pô, eu estou gastando mil reais aqui. Será que se eu gastar esses mil reais... Em outro lugar, eu não consigo mais clientes, senão você está incorrendo em custo de oportunidades. O custo da oportunidade que você está perdendo. Você poderia ter um ganho maior, mas você não tem, porque você não está fazendo essa conta. A inversão para mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento.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 Indicaria esse treinamento para essa pessoa que está dentro sendo vídeo